O coração tolo. E vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Purificação. Gêmeos, o coração parece tolo. Mas não é. O que acontece é que a mente não tem estrutura para acompanhar o que se passa no coração. Então, tanto em questão de relacionamento, quanto em questões da vida no geral, é como se você estivesse indo ao contrário disso. E colocando a razão na frente do coração. Gerando conflitos. Mais ou menos assim. Estou afim de alguém. Agora essa pessoa não vai gostar de mim. Agora não posso me envolver. Porque isso ou porque aquilo, sabe? A mente não para de pensar em motivos para não ser mais coração. É como se você estivesse tentando separar os sentimentos agora, até para evitar a insegurança do que é desconhecido, do que é novo. Para você, até por achar que pode não ter aceitação, pode ser mal visto pelas pessoas, se você seguir o seu coração. Essas coisas que vêm na mente o tempo todo. E aí você vem criando o melhor momento através de estratégias um pouco inteligentes, como só gêmeos é. Mas, pode gerar uma interpretação errada do que você está tentando fazer, daquilo que você sente e deseja nesse momento. Carta da purificação.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 Tendo vergonha de tudo, porque atrasou o seu lado, atrapalhando o fluir da vida. Mas saiba que é depois de acolher tudo que você é, que você vai conseguir purificar a emoção ruim de tudo que te aconteceu. E assim fluir na vida, vivendo também as coisas boas que você veio pra viver. E você veio pra viver porque você merece. Abra as janelas, abra as portas e deixa a vida entrar. Sem medo de ser feliz. Tá bom? Gratidão.